Eu jogo bastante aqui, ó. Aí depois eu vou só aqui, ó. Aí, ó. Espalho bem para ficar bem grossa, ó. O tijolo aqui ele vai absorver a resina. Aí depois eu vou, eu vou aqui só espalhando, né? Aqui se pegar um tipo de gordura depois, sujeira, é só lavar porque a resina vai criar uma capa né? protetora aqui nesse, nesse tijolo. Aí você aplica e vai, e vai esperando o tijolo absorver e depois você retorna aqui retira o excesso ó. porque como eu for aplicar aqui esse mandemão já tá bem feitinho ó. aí tira o excesso agora eu vou ficar assim ó, todinho assim ó não se incomode com esse pouco que ficar não tira um untado um, um, tá bastante porque o tijolo vai absorver essa é a função é. quer dizer, eu, eu aplico assim ó eu aplicando assim uma demão só erradicar legal e aqui na parte de cima ó, já está enxugando aí. estou aqui finalizando aqui o nosso trabalho para gente ir embora para São Paulo e aqui a gente está passando um produto para não pegar sujeira nos tijolinhos e também dar um brilho melhor isso aqui é uma resina Prova para alvenaria, concreto E também outros placas cimentísticas Bloco de cimento ó. Maravilha, passou aqui no excesso chão que cair gente não tem problema o produto é incolor o que eu estou com pressa é que hoje às 3 da tarde eu estou viajando para São Paulo então tem um monte de fazer então aqui eu faço rapidinho aqui ó tira o excesso vem para cá ó eu jogando bastante assim a gente vai ter certeza que entrou em todos os poros da massa aqui ó os buraquinhos da massa Então essa aqui é a função, proteger o tijolo e a massa para não pegar gordura gente. Aí deixa o seu like, se inscrever no canal. Até o próximo vídeo. Até o próximo desafio de outro trabalho. Esse aqui, a minha parte aqui já está concluída. Porém, falta mais algumas coisas. Falta pôr o chaminé e falta pôr o granito. Veja bem, então aqui após meia hora o produto já enxugou. É bom que aqui embaixo está um pouco úmido ainda. Ó. Então enxugou. Aí cerca de uma hora, duas horas, se tiver calor, pode aplicar outra demão. É melhor apl aplicar no mesmo dia do que deixar para outro dia, porque deixando para outro dia o produto vai secar. Aí fica difícil da gente aplicar a segunda demão. Então eu, eu aconselho aplicar no mesmo dia. Então aqui a gente Colocou aqui, ó, bonitinho. Aqui embaixo eu não apliquei, porque não, não vai dar tempo. Eu estou indo embora. Ali embaixo também não apliquei. Vou deixar aqui o produto para o meu cunhado aplicar a segunda demão E também aplicar onde eu não apliquei. Depois o meu cunhado vai arrumar um pedreiro para fazer aqui embaixo com concreto. Aqui a chapa é pequena. Já deixamos com a chapa maior. Enquanto não compra outra. Eu deixei aqui o espaço. Ele vai comprar uma chapa de ferro de um centímetro de, de espessura da, da espessura da, da chapa e encaixa ao lado dentro certinho eu deixei a, a, a, a medida pois então meus amigos e minhas amigas ficamos por aqui um forte abraço mais uma etapa concluída o tempo acabou não deu para a gente terminar tudo mas deixamos encaminhado a gente chegou aqui viemos restaurar aqui um fogão a lenha para o pai do meu cunhado fizemos o possível espero que vocês tenham gostado caso gostou e ainda não é inscrito não se esquece de se inscrever deixar o seu like ativar o sininho gente e sempre que a gente pode a gente tá passando um bom conteúdo para vocês a gente vem aqui o no nosso passeio porém no nosso passeio a gente trabalha a gente não vem e fica assim sem fazer nada não porque eu gosto de trabalhar e sempre tem algumas coisinhas a gente vai fazendo para vocês na realidade eu não ia nem fazer vídeo, porque foi só 14 dias que eu tirei para vir visitar aqui a minha família. Porém, vi muito conteúdo legal, que nem esse dessa, desse fogão a, a lenha. Falei, vou mostrar para os meus inscritos. Então, um forte abraço. Até o próximo vídeo. Que Deus possa abençoar cada um. E vocês que puderem, se inscrevam, deixem deixe, deixe o like. Fui, minha gente. Tchau, tchau. E até o próximo vídeo, assim. Seja à vontade de Deus. Tchau, fui.